Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje, farei mais um unboxing surreal dos livros Receitas do Mundo de Tolkien e Receita dos Elfos. Vamos trazer a cozinha de Tolkien e dos Elfos para o canal! Chegou aqui em bolsão uma caixa com os livros Receitas do Mundo de Tolkien e Receitas dos Elfos, enviado pela editora Belas Letras. A editora Belas Letras reuniu os livros de Receitas de Tolkien e dos Elfos em um combo para nós embarcarmos em uma jornada pelos sabores da Terra-média. São as Receitas inspiradas no universo de Tolkien. Juntos, os dois livros somam mais de 130 iguarias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 Clique no primeiro link da descrição, quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Não é possível que você não queira fazer parte dessa sociedade e tá barateza demais, galera. Então, torne-se membro do canal e sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, para Rafael Soares, editora Belas Letras. Começando aqui com estilete mesmo. Vamos ver. Aqui, tá de boa. Que foi vamos ver tá bem embaladinho essa caixa ficou bem legal também bem climática Tem bastante coisa aqui hein e... estouradinho aqui né para desestressar <risos> Olha só que legal. Nossa, então são dois dois kits aqui maravilhosos. Deixa eu ver. Começar por esse daqui: são as receitas do mundo Tolkien, né? Vou, ver. Vou ir na unha aqui mesmo, pra não danificar o livro, né? Eu ia passar o estilete, mas vai na unha mesmo. Vai no modo Troll. E a gente já vê alguns brindes aqui, né? Algumas coisas fazem parte do kit, como esse marcador maravilhoso. Olha que coisa linda aqui, ó. Acredito que seja o Gandalf e o Thorin, né? Ou um, um outro anão aqui. Mais pra trás temos aqui... Olha que legal. Acho que é o Frodo. E outro anão aqui. Agora, só estou com dúvida se é a jornada... Do, do Bilbo ou do Frodo, né? Se esse é o Bilbo ou o Frodo. Mas, de qualquer forma, muito bonito. Gostei demais. Temos aqui um ímã de geladeira. Olha que legal também. Bolsão aqui. Uma arte maravilhosa. Muito lindo. Temos também esse pôster aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui já é parte da sociedade, né? Que legal. Atravessando a ponte ali em Valfenda. Então, aqui seria a Valfenda. Muito bonita essa arte mesmo, muito linda. Legal, dá para colocar num quadro e pendurar tranquilamente isso daqui. Colinha nesse pôster. aqui o livro Receitas do Mundo de Tolkien, inspiradas nas lendas da Terra-média. Tem o um Robert Tusley Anderson, que é o autor. Capa dura, tá? Ficou bem legal mesmo. Pra vocês verem aqui a lombada. Editora Belas Letras. Olha que legal! Que tal comemorar seu aniversário com bolo de onzecenta e um anos do Bilbo? <risos> é, seria muito legal, Se eu tivesse esse esse livro de receitas aqui, né, já teria feito pro aniversário do canal, né? Mas fica pro próximo aí aniversário do canal e aniversário também meu aniversário, né? Aniversário do Bolseiro. Vamos dar uma folheada aqui. Olha, tem chá da tarde, jantar e ceia e pra beber. O <risos> almoço, ó, vamos, vamos por aqui, né? Já comecei do meio ali. A gente vê aqui o sumário, a gente vê essas receitas. É, se eu não me engano, são 75 receitas. Então é coisa pra caramba, né? Tem que café da manhã, segundo café da manhã, lanche das 11, almoço, chá da tarde, jantar e ceia e pra beber. Aí tem aqui algumas bebidas. Índice remissivo e agradecimentos. Que legal, galera. Completaço. A gente já, já pode ver que é algo completaço, né? Então tem algumas ilustrações, isso é muito legal ali, aquela ilustração bem parecida, né? Já é outra ilustração, não é a mesma, ó, agora que eu vi, é a mesma do poster que vem no kit, né? É outra ilustração de Valfenda, também muito bonita aqui dentro do livro, então, é legal, uma ilustração a mais. Café da manhã, vamos ver. E tem algumas ilustrações aqui, olha que interessante, mingau, vamos ver, veia dormida para viajantes... Feijão defumado, poxa, que top. Fritada de bacon e cogumelos. aqui a dislexia tá atacada hoje, né? <risos> Olha só. É pelo que eu vi aqui é mais uma jornada do Bilbo do que do Frodo, porque tem dois anões aqui, né? Me falem aí que jornada que é essa, né? Mas aqui atrás acho que são os outros anãos chegando aqui. Né? Aqui um homens, né? Por isso que eu Pensei que poderia ser a jornada do Frodo, da Sociedade do Anel e tal. Mas enfim, é, pão de batata do Beren. E tem tipo as ilustrações aqui, muito legal, né? Muito legal. Os bolinhos de mel do Beren muito bom. Vou passar bastante pra não estragar a surpresa de vocês, né? uma tá passada bem por cima, não vou mostrar tudo. Olha o Gandalf aqui. Ah, deixa eu ver se tem até. Ah, nesse não tem. Ia ver se tinha a legenda. Se tiver, depois eu acho. Ah, tá aqui, ó. Missão de Erebor. Achei. A página seguinte, então. Estava certo. É a jornada do Bilbo. Essa ilustração aqui. Que é a mesma do marcador. Olha só. Legal. É, dá pra fazer uma montagem aqui, ó. <risos> Tira. Muito bom. Então tem o um Gandalf aqui. Esse daqui é a Sejam os túmulos a colina dos túmulos, né? Muito boa. As ilustrações estão lindas, né? E as receitas maravilhosas mesmo. Dá uma passada por cima aqui, é, cordeiro assado com zimbro. Bom, olha daqui também aqui do parecem trolls. Acredito que está escrito aqui trolls, então. Cidade do Lago, muito legal, muito legal. Altíssima qualidade o livro, altíssima mesmo e conteúdo maravilhoso, receitas maravilhosas aqui gostei demais eu queria pegar aqui deixa eu ver se eu acho que está fácil tá se não tiver eu já, já corto aqui para ver de quem que quem que ilustrou né deixa eu ver se tem no comecinho aqui nossa achei aqui galera eu tava no final na página final agradecimentos das imagens né então tem as ilustrações da capa contra capa né a parte aqui de trás é, e também é, temos deixa eu ver se a gente tem não, não tem não na, na guarda ilustrações ilustrações internas aqui né então são vários ilustradores e tem as páginas aqui Pra gente ver de quem que é cada ilustração Então não é só um ilustrador não, tá? Então são várias ilustrações Bem legal mesmo Então vamos lá Receitas do mundo de Token, tá? Vamos pro próximo aqui Também vou tentar na unha aqui ah! Isso que a gente consegue aqui Pô, tinha que ter aquele negócio igual de, de bolacha, né? Que a gente puxa, É bolacha, não é biscoito não A gente já puxa e já sai o né? <risos> Tô querendo facilidade demais, né? Vamos lá então temos aqui um adesivo ah antes de ir, é, vamos mostrar primeiro os esses itens tem esse marcador uma elfa aqui olha que legal bem bonito tem esse adesivo e tem a genealogia das raças dos elfos né então a gente pode ver aqui os elfos temos essa parte dos teleri noldor vanyar né olha que legal ficou bem bonita essa arte né das genealogia da genealogia das raças dos elfos. Muito bom também dá para fazer um quadrinho com isso daqui, né? Colocar. e pendurar receitas dos elfos inspiradas no mundo de Tolkien. Mesmo autor, Robert Tussley Anderson, belas letras. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então o foco aqui é mais nas receitas élficas, né? como é o título do, do livro. Então temos o café da manhã, refeições leves, pratos principais, banquetes e festas, bolos e sobremesas, bebidas e o índice remissivo. Né? Então vamos para a introdução. Aquela arte da genealogia, né? só que em página branca, aqui a gente tem uma página mais é, envelhecida, né? mais personalizada. Café da manhã... Todo projeto gráfico muito bonito, né, até é bom para o entendimento, né, do, do leitor e, no caso, do cozinheiro ou cozinheira, né, batata roxa, e isso eu falo cozinheiro, cozinheira, tipo, todos nós, né, mexido vegano do Bé, então, é, mais um, lembrando mais uma vez que tem é, comidas, tem receitas veganas e vegetarianas, né. É da manhã do Bilbo em Valfenda, salmão curado é no rio Sirium, eu adoro esses nomes aqui, né? Muito bom, tem as ilustrações. E tem também, esse daqui já tem a imagem mesmo, a foto do, do prato, esse bolo de maçã da Vila do Bosque, né? Então, alguns pratos tem aqui, pelo que eu entendi, ó. porque tem esse, tem um prato aqui, tem uma, um prato assim, uma receita aqui, outra receita aqui. E uma ilustração, que na verdade é dessa. Então acho que nem todo, toda receita tem, mas a maioria tem, né, pelo jeito. Mas nem toda tem ilustração ou uma foto, uma imagem da sua receita, né. Então, leite de aveia caseiro do Radagast aqui, ó. que é legal. Então, ficou muito legal. Vou passar mais uma vez, para vocês verem assim, tipo, bem por cima. para não estragar muita surpresa de vocês. Ficou bem, bem legal mesmo. Mais uma vez, alta qualidade. Aqui você pode pesquisar, é o um índice remissivo, né? Então fica mais fácil até para achar alguma receita. Muito bom! Contém receitas veganas, isso é bem legal. Essas edições ficaram maravilhosas de alta qualidade e agora não temos mais desculpas para não deliciarmos as comidas da Terra-média, né? E claro que não poderia faltar a presença do Gandalf e do like, né? Então já dá um joinha aí. Pro o fim te transformar em um sapo, ou coisa pior, fazer você parte da receita. O livro Receitas do Mundo de Tolkien traz 75 receitas inspiradas nas aventuras da Terra-média. Um deleite para o nosso paladar e imaginação, né? Como vocês viram, uma edição capa dura, toda colorida e com ilustrações conceituais. No livro Receitas dos Elfos, você encontrará pratos para todas as refeições do dia desde pratos famosos mencionados nos livros, como lembas ou pão de viagem, até criações originais como o pavê de amoras do Legolas, cordeiro assado de Valfenda e os muffins de milho de Aman, inspirados em heróis, e lugares élficos importantes. Como eu mostrei no unboxing, os dois livros possuem receitas veganas e vegetarianas. Se você quiser adquirir esses livros em combo ou separados, os links estão na descrição. E claro que preparamos um cupom de 5% de desconto, é só digitar BOLSEIRO. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal